Bom dia, tem pessoas que estão com dúvida se malhar engorda. Exatamente, elas querem saber se elas vão conseguir malhar, vai engordar, quer dizer, vai emagrecer. Olha, malhar agasalhado não ajuda a pessoa a emagrecer, mas faz a pessoa perder água. Exatamente, se você malhar, não vai ajudar você a emagrecer, mas vai ajudar a você a perder água sendo que sendo que hoje em dia a forma mais formal de emagrecer é o tal de dieta por caso que faz regime alimentar porque se uma pessoa faz uma forma de emagrecer emagrecer sem dieta perde 500 gramas e ganha 2 quilos aí não adianta nada então Seria isso.